Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindos a mais um vídeo neste canal Bora lá <música> Gente, antes de vocês continuarem a assistir o vídeo Já deixa o like, se inscreva no canal Me siga lá no meu Instagram Beleza? Beleza? Então fechado, né? Então, gente, o vídeo de hoje vai ser um arrume-se comigo, tá bom? Arrume-se comigo, só que eu não tenho Um lugar para sair, ou seja, eu vou Me arrumar para me ficar em casa I am my friend Eu sei, isso é muito triste, né? Mas é isso É pelo conteúdo, né? <risos> Vou falar pra vocês, gente, vai ser comigo, tá bom? Acho que eu vou fazer uma maquiagem azul Então é isso, Uma meu já tá praticamente armado porque eu revitalizei ele Então vamos lá, né? Let's go! Prontinho, eu já coloquei aqui, ó Essa faixa aqui, agora eu vou limpar o meu rosto Tá com eu lá Não vou lavar ele não, vou só limpar mesmo, tá? Porque é muito importante E é isso, né? E depois de eu limpar ele, eu vou passar esse serum aqui dia. E um hidratante, tá? Vou passar um hidratante. Quanto isso, lembra-se de beber água, tá? Vou passar aqui. Tchururu, tchururu. Então, gente, qual é a novidade aí que vocês têm pra me contar? Eu, deixa eu ver a novidade, eu não tenho novidade pra contar pra vocês. A novidade é que eu estou de férias e é isso, né? Mas, hum, é, eu não tenho muita novidade não, gente. De verdade, é uma novidade não, mas eu um desejo. Eu queria estar na Bienal em São Paulo, que a Bienal é uma exposição de livros, né, que tem todo ano. E, no caso, acho que ano passado não teve. Aí esse ano tem, gente, teve, né, quer dizer... Ai, eu queria estar lá, mas eu não estou Eu estou aqui Ai oh, será que não? Enfim, né Se Deus quiser, um dia não vamos lá Então vamos fingir que nós estamos arrumando Pra ir pra Bienal, mas eu não iria pra Bienal diz que eu estou me arrumando Mas quem sabe, né Quem sabe um dia, quem sabe Nunca desista de sonhar Ou oh, é assim Ai, ai Então é isso Espera secar Hidratadinho, então como sempre vou começar pela sobrancelha Vou fazer ela aqui, delimitar já volto com ela pronta Ok, ok Prontinho, gente, já fiz minha sobrancelha delimitei passei um pouquinho de corretivo aqui na pálpebra Agora vou passar aqui o nosso primer, né? Passar na cara toda, gente, na cara toda Pois agora vamos espalhar Aí, Gente, eu vou passar um pouquinho de pozinho na pálpebra também para. Como é que fala? Lacrar, lacrar não, gente. Que lacrar onde fica a cabeça. Para. É isso aí, gente. Vou na pálpebra, então, passar com o dedo mesmo. Só para, Não, gente, eu esqueci o nome. Acredito que eu esqueci o nome. Esqueci o nome, esqueci o nome. Oi? Entrou no meu olho, gente. eu homem entrou no meu olho. O que me ajuda? Você tá falando sério? Pronto, gente. Já tá com a pop aqui Eu esqueci o nome, gente. Não lembro. Agora eu vou pegar esse pincel chanfrado. Ok, ok. E vamos pegar o som de azul dessa paleta aqui, né? Que vocês já estão cansados de saber, eu acho, né? Então eu vou usar esses três tons de azul. Esse mais escuro. Esse azul claro. E esse azul bem clarinho. Então vamos lá ver... Vamos lá ver... É... Vamos ver se eu vou conseguir, né? Então, eu vou pegar primeiro o azul mais escuro, ok? E vou começar fazendo um delineado, tá? Ai, ai. vocês conseguiram ver fez tipo meio degradê, né? Agora vou pegar esse pincel aqui, tá bom? Menorzinho, mais gordinho. Vou pegar a cor azul claro, não mais claro, tá? Mais azul claro. E vou passando aqui, ó, para formar um degradê mesmo, gente, um degradê. Vi uma ideia lá no Instagram, de a menina que fez. É, é da gringa, sabe? Só que eu não vi de novo, então eu até salvei, só que eu não vi agora, entendeu? Aí eu só tô indo. Vamos ver se isso vai dar certo. Pois é, gente. Eu não tenho mais fofocas pra contar. afinal de contas... Né? O que que eu vou falar? O okay, que vou falar? Que eu quero comprar livros. Eu sou fui em comprar livros. Né? Mas isso daí... Ah, isso daí, né? Mas eu quero fazer o quê? Agora eu vou pegar... mais o pincel, tá? Vou dar uma limpadinha nele. O azul mãe bem mais clarinho, tá? E esfumar aqui, ó As bordinhas E nada fica borrado ainda porque a gente limpa, tá? Gente, pronto Olha aqui, gente, pra vocês verem. Acho que ficou Pão Vamos ver, Estou sentindo falta de alguma coisa nesse olho e eu acho que é brilho, viu? Então vou pegar Deixa eu pensar Vou pegar um brilho bem daqui, de uma paleta, tá? É... E vou passar nossa Achei que ia ficar ruim Mas ficou mais ruim do que é mais nova <risos> Uma hora depois Gente, agora vamos para a pele Eu vou passar um corretivo aqui Um pelo menor Tuk, tuk, tuk E vamos espalhar com a nossa esponjinha né? Bem básica, gente Eu não passei quase nada aqui Pronto, gente. Agora eu vou passar um... Como é que chama isso aqui? Um bruma, tá? Pra fixar essa make. -a. Até, gente, eu até gostei aqui dos olhos. Pera aí que faltou... Vou passar a bruma logo. Vai, gente. Ela... Pera aí, pera aí. Eu acho que ela... É porque ela tem que se picar em geral. E eu acho que ela tá... O bico tá... Como é que fala, gente? Ai, sei lá. Não vou passar então não, porque senão vai vou... Oh, my God. Gente, agora eu tô aqui no meu quarto, tá bom pra mim escolher o look, tá? Que eu tô em dúvida entre um vestido e uma blusa me usar. E eu vou colocar uns acessórios aqui também. Hoje eu já coloquei o peixinho fake. Então vamos lá. Dúvida entre esse ou a Liga o Aligo Fresh por quê? Mas tá bom, Fresh, ó. Esse vestido aqui ou aquela blusa. Então acho que eu vou vestir o vestido porque é uma peça só, né? Porque é uma peça só, né, gente? Então lá. Gente, eu demorei um ano pra colar esses cílios prepara que eu vou mostrar o look assim Eu não vou mostrar inteiro porque faltou a sandália Só que eu não vou sair Então pra que eu vou com essa sandália, né? Gente, olha Eu vou mostrar de corpo inteiro, peraí Espero que dão um pra vocês verem, tá bom? Eu coloquei um colar nos um anelzinhos E aqui, ó É o vestido Ai, Aqui, ó, do tinelo. Eu fico assim. o Ficou assim Que desachado desse vestido? Bom, gente, esse foi Arrume-se Comigo né? É, gente é por aqui, eu não vou sair Eu vou tirar umas fotos, né? Aproveitar pra tirar umas fotos Mas não vou sair, infelizmente Aí ah, eu vou ter que arrumar a bagunça que ficou aqui na mesa Eu vou mostrar pra vocês também Essa foi a bagunça que sobrou aqui, peraí, o que, que é isso? A bagunça que sobrou, né? Mix, espalhadas E minha água Sempre bebam água, gente Por favor, né? Peraí, vou beber minha água pra encerrar esse vídeo, né? Como beber água de batom, né? Ai, ai. Então, gente, o que vocês acharam dessa make aqui, ó? Azuro. Com delineado, né, gente? Ai, ai. A eu esse romance comigo. É bom que a gente conversou um pouquinho. Conversou assim mais ou menos, né? Que eu fiz a maquiagem. Que quando eu tô fazendo a maquiagem, eu não converso muito, né? Mas foi isso. Eu queria estar muito bem né Mas tá bom, gente. É assim vida que segue, né? Ai, ah, gente, muito obrigada por assistir esse vídeo, tá bom? A sua presença, gente. Essa presença foi importante, tá bom? Gente, foi esse o vídeo, tá bom? Tchau! Um beijo na testa! Fui!